Então, a mim não me interessava apenas que o alfabetizando aprendesse de cor a ler ou a juntar pedaços de sílaba para depois constituir palavras e ler, ler com dificuldade, ou escrever um bilhete, etc. O que, o que me interessava era juntar as duas leituras básicas, a leitura do mundo e a leitura da palavra. E aí está... Toda a, a força política de uma, de uma proposta como essa